Vai mais sofrer, Pode até se acostumar Ele vai viver Sozinho Desaprendeu a dirigir Foi Escolher O mal que quer Entre o amor de uma mulher E as certezas No caminho Ele não pôde se entregar E agora Vai ter que pagar com por coração olha Feliz Ei, agora dá susto nele.